Dolorido nesse momento, até porque era a pessoa que tinha o total conhecimento de como lidar com as situações que vinha ocasionando na região. Na parte da manhã, as galinhas espantaram, aqui pertinho de casa. Só que eu vi que o movimento estava diferente, que foi longe, a galinha foi, continuou viva, gritando para dentro da mata. Que bicho pega uma galinha? mata na hora, é poucos minutos, ela grita e calma né e foi embora gritando daí quando deu meio dia o meu sobrinho ligou, tia só tá sabendo, o Zinho tiveram de manhã ali no Zelão eu fui na comadina, minha filha foi lá e falei, o, o, o, pano ela sai da... entra de dentro, fecha aí tudo aí ó e a comadina entra aí dentro entra no meu casa, fica quietinho, que o Zinho tá aí falou, o Zinho tá aqui compadre, falou tá o Zinho tava aí ó aí ele falou assim, corre aqui, corre aqui eu até pensei que fosse alguma coisa com ele, entendeu? devido à idade dele, ele nunca fez isso ele falou assim, só pega o celular. aos olha os índios. É. Oh! Bora! vagabundo! Tchau! Eles eram em cinco. Eles estavam em formação de leque, né? Dois, dois de um lado, dois de outro e um no meio. E vi que eles estavam armados com arco e flecha, entendeu? Na hora que o meu pai gritou com eles, eles saíram correndo. Só sei que eles voltaram sentido a mata. Até mesmo a própria população é prova disso, que nunca os indígenas saíram da reserva de, de uma maneira agressiva, né? Chegou o Reli, um índio né, que é, já andava com ele para traduzir as outras línguas, entendeu? E chegou os dois PM. Conversou com a gente, conversou com o restante do pessoal para manter a calma, explicou, contou a história, entendeu? Ele tava falando com o amor o que ele fazia, entendeu? Tava de máscara branca. Branca. Aí tem outra versão, não pode afirmar, né? Que o gente confundiu ele. Com a máscara. Eu olhei assim, né? Vi que eles estavam entrando, eu já fiquei assim: meia, vou, vou vai, vamos ver que, que vai dar, né? Porque ninguém sabia se eles estariam ali mesmo, entendeu? Daí escutei, falei com meu esposo: tem grito de socorro nisso, deram uns tiros, acho que foi o policial para expressar os, os índios na hora, deram vários tiros, que eu não, nem contei quanto foi. Cheguei lá, tava o corpo caído no chão, lá assim, deixado no chão, o índio do lado, entendeu? O, o que tava acompanhando o Riel e o um policial. E a flecha estava aqui em casa já. Era um tipo de um bambu, uns gomos assim, e era assim, ó. A ponta da flecha aqui, aqui quara tá Para pra eles poderem vir para cá, depois de mais de 25 anos, deve ter alguma coisa que está batendo de frente com eles para eles estar se refugiando para cá, entendeu? para eles estarem aparecendo para cá. A nossa região tem uma pressão muito grande, né, de adrentar essa, essa área, repartir em lotes, né, essa área, essa terra indígena, né. O Riel sempre segurou isso, né, sempre segurou as invasões, não deixava as invasões acontecer da terra indígena. Que a morte do Riel não seja esquecida, né, e que a luta dele não seja esquecida para que continuamos Trabalho de preservar essa reserva, preservar as nascentes e preservar a água e principalmente os, os povos indígenas isolados que vivem aí. Mas o Brasil quero para o futuro é que isso aqui continue sendo preservado, né? Não só para os índios, mas para toda a população do entorno que é beneficiada com essa proteção dessa terra indígena aqui.